São vários caminhos que nos permitem é, localizar a longitude, a latitude ou a latitude e a longitude do seu amigo. Você já tem informação. Como ele é seu amigo e você sabe que ele está se aventurando por aí, você vai ter mais ou menos uma ideia do, do tipo de, de, de, de roubada que ele se meteu. O caminho mais óbvio seria entrar no site do, do, do, do Find My Spot. E dentro do, do, do site Find My Spot, você pode localizar o último pedido de ajuda do amigo e ele te mostra o um mapa. Legal. A segunda possibilidade, ainda no, no Find My Spot, é você ter o aplicativo, já que você está na lista de contato do seu amigo. E ele também vai te mostrar aonde seu amigo está. Você vai acompanhando. Ok? Ah, mas eu não tenho acesso à conta do Find My Spot do meu amigo e eu, eu não baixei o aplicativo. Ok. Você tem a, a, a longitude e a latitude, você abre o Google Maps, você insere a longitude e a latitude no, no busca, separado por vírgula, dá ok e vai te mostrar onde que seu amigo está essa é uma situação onde você tem acesso ao computador, acesso à internet, está lá na sua casa e, e começa a vasculhar ok, a segunda, a terceira, uma outra opção você utiliza o Google Earth coloca a latitude e a longitude no Google Earth para localizar onde que ele está e você vai começar aos preparativos de ajuda ao seu amigo descobrindo a área que ele foi, quais são as formas de acesso para essa região é, tentar identificar que trilha que ele está fazendo, etc. É um pouco já, já mais avançado. Aí, uma outra opção. Vamos supor que você esteja com seu laptop no carro, a, na praia, mas você não tem acesso à internet para localizar as informações de localização através do Google Earth ou através do Google Maps. E aí, você, é, vamos supor que você seja uma pessoa é, com bastante conhecimento de geolocalização, e tenha no teu computador o Basecamp. Você utiliza já o Basecamp para fazer seu planejamento. O Basecamp com mapa offline, você coloca as coordenadas, não precisa de internet, quando você já tem o mapa, já tem os dados, e você localiza de acordo com os mapas que você tem, rodoviário, mapa demográfico, mapa topográfico, e começa a fazer uma pesquisa do, da região Onde o seu amigo está da mesma forma que você faria com o Google Earth. Ok. Ah, mas eu não tenho internet, eu não estou com computador, mas eu estou com o meu GPS. Sem problema. Vai pegar lá a latitude e a longitude que você recebeu do seu amigo via SMS, colocar no seu aparelho GPS portátil e rapidamente vai localizar a região e vai começar seu estudo eu não tenho aparelho de GPS, mas eu ando com o meu navegador no meu celular. Eu gosto muito do Map, ok? Mesmo procedimento, vou pegar a coordenada, vou colocar no meu navegador que eu tenho no celular, e recomendo Locks Map. Como eu já sou um cara precavido, já tenho meus mapas offline, não preciso de conexão à internet, necessariamente não preciso de conexão com o um satélite fixar a conexão por satélite para localizar o meu amigo eu já tenho a coordenada localizo ele facilmente e começo meu estudo para ajudar meu amigo ah mas eu tenho um mapa eu não tenho nada disso eu tenho um mapa só da onde para onde ele foi eu tenho a carta topográfica da região que ele foi dá para localizar dá se eu tiver acesso a, a, a internet, por celular ou pelo computador Eu posso ir em, em, em, Num site de, de, de calculadora geográfica Por exemplo, esse do INPE Colocar A, a coordenada em Graus decimais Que é o, da forma, o formato que eu recebo do, da SPOT Em graus decimais E vou converter para UTM Aí eu volto lá para o mapa Que o mapa está em UTM E faço a minha localização Faço meus cálculos e localizo onde ele está com a conversão dos graus decimal para a coordenada plana, para a coordenada UTM. Ah, mas eu não tenho, eu só tenho mapa, eu só tenho papel e um lápis. Não tô sem celular, tô sem acesso à internet, estou com celular, ok, tô com meu tô sem navegador, eu só tenho isso. Eu estou no meio do mato, já estou aqui no pé da montanha para localizar meu amigo. Eu recebi a mensagem via rádio. Meu amigo, vem aqui me buscar, estou aqui na coordenada tal. Recebi a SMS, estou na coordenada tal. Mas eu só tenho mapa e bússola. Dá para fazer? Dá. Tem, uma, tem, um, tem, uma, tem um esquema. A carta topográfica, embora ela seja uh, em UTM com as cartas, com, com as coordenadas planas apresentadas em UTM, ela também tem coordenadas geográficas disposta na carta. Então, você pode verificar que, no, no caso aqui do IBGE, além de ter as coordenadas UTM, eu tenho aqui pontos de marcações de coordenadas geográficas em graus e minutos, em DMS, né? graus, minutos e segundos. De forma que se eu, se, eu, se eu tiver A coordenada geográfica Eu consigo Fazer a localização na carta Utilizando apenas esses pontos de referência De coordenada geográfica ok? Mas como eu faço isso? Poxa, eu recebi em coordenada eh, De graus decimais A carta Topográfica, ela está em UTM Mas você está me dizendo que se eu que é possível é, Que a carta topográfica Ela possui formas De fazer cálculos de localização Por coordenada geográfica Coordenadas de graus, minutos e segundos E aí? Mas eu recebi em graus decimais Como é que eu faço a conversão? Eu estou aqui no mato Eu só tenho o SMS E eu só tenho a carta E, e, e, e, o, e o lápis Como é que eu faço? Pois é você vai converter a sua coordenada em graus decimais que você recebeu por SMS. Vamos lá. Você recebeu essa informação. ok? E aí você vai converter em graus minutos e segundos para utilizar na carta topográfica. Ah, mas por que, que eu não converto logo em UTM? A ah, UTM, a conversão de graus decimais para UTM já é cálculo científico. Se você conseguir, ótimo, mas a grande maioria das pessoas não, não vão conseguir. Né? Nem tem calculadora científica, nem faz cálculo de cabeça, nem tem papel suficiente para isso. Então, a forma, a, forma, a forma mais rápida, apenas com a carta topográfica e a, a, a, a latitude e a longitude em graus decimais, é converter para coordenada geográfica, que embora a carta seja em UTM, como eu já falei, ela permite, ela tem alguns marcos em coordenadas geográficas, em graus, minutos e segundos, para que você faça localização na carta topográfica, tanto em UTM quanto em graus decimais. Ah, mas como que é isso? Como que é isso? Como que eu vou fazer isso? Vamos lá, tem uma fórmula simples para fazer. Vamos supor, ah, eu recebi a latitude né, 23.55.046 né, decimais, longitude a... 46.63342, né? Em graus decimais. Como é que eu faço a conversão? Primeiro, vou converter para qual? Para graus, minutos e segundos. Por quê? Porque a carta permite a localização em graus, minutos e segundos. OK? Como é que eu converto graus decimais em graus, minutos e segundos? Ali só com lápis. OK. Você vai pegar a coordenada, vamos supor aqui começando com a latitude, e você vai é, já imediata... de imediato já separa o número 23, ok? Então 23 vai ser o grau. Você vai pegar a parte decimal que sobrou, que é o 55046 e multiplicar por 60, ok? Multiplicando por 60, a parte decimal que sobrou aqui você já encontrou os minutos. Olha que legal, já encontrou os minutos. Você vai separar esse valor. Você já encontrou 23 graus e 33 minutos. Agora, você vai pegar o que sobrou da multiplicação, que é o 0,0276, 0, e vai multiplicar novamente por 60. E vai encontrar os segundos. Ok? Com essa fórmula de multiplicar a parte decimal por 60, você vai encontrar o grau minutos e segundos, em cima dos graus decimais. Vai encontrar a coordenada geográfica DMS, graus, minutos e segundos, em cima da coordenada geográfica em graus decimais. Realizando essa conversão, tanto da latitude quanto da longitude, você só vai se preocupar em saber se você está no norte, se você está na hemisfério sul se você está à, à esquerda ou à direita ou a oeste ou a leste de greenwich para poder é, localizar ali as coordenadas para poder escrever as coordenadas ok uma vez que você localizou identificou as coordenadas e aí através dessa fórmula tanto da latitude quanto da longitude então o resultado final aqui de 23,55046 ficou 23 graus, 33 minutos e 2 segundos. E a mesma coisa, 46 pontos, 63, 342, realizando a conversão, ficou 46 graus, 38 minutos 31 segundos. Lembrando, é, vai te dar exatamente o ponto? É possível que não, existem muitas variações por conta... Da, do datum, né, da carta, da, da, da forma que ela foi feita, da época que ela, que ela foi feita, e com os dados que você está recebendo, são, são datums diferentes, são dados geográficos é, diferentes para corresponder à área, né? então com certeza vai ter é, erros na localização, mas são erros próximos, esse ponto ele pode estar 200, 300, 400 metros do ponto, é, do ponto correto. Então, é só essa ciência que você precisa ter na hora da conversão, ok? Todo trabalho de conversão ele não é sempre exato, por vários fatores que não convém aqui explicar, ok? É, mas que você sabendo que existe uma margem de erro a ah, um raio de 100 200 300 metros mas você já achou um local dentro de, de 500 metros quadrados para localizar seu amigo 100 metros quadrados 200 metros quadrados isso vai te, te permitir que você explorando aquela região no mapa é, começando a fazer o levantamento da região do que o seu amigo está fazendo, da aventura que ele está fazendo, você rapidamente saberá que trilha que ele está fazendo e que ponto da trilha que possivelmente ele estará. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas e genéricas de vários assuntos que envolvem os temas que nós gostamos.